Então, hoje eu tenho para falar com vocês sobre a força negativa do registro da memória celular. Por isso que existe o tema, né? Registro da memória celular. Se fosse coisa boa, para que trabalhar isso, né? Não teria necessidade, mas não é. Esse é o nosso tema. Como lidar com as questões emocionais afetivas do passado, da infância, da juventude, daquelas fases né, onde nós não tínhamos o poder sobre nós e, e, e o poder vinha do adulto. E, e nós, como criança, não conseguíamos combater a força do adulto e hoje nós não conseguimos combater a nossa criança olha que interessante é ou não é é um negócio bem interessante né gente então trabalhando até em mim nessa quarentena né como todo mundo está fazendo isso eu resolvi falar um pouquinho dessa questão aliás é um trabalho também que eu desenvolvo há muitos anos mas antes de ir para o tema eu quero convidar você para compartilhar o vídeo caso você goste eu tenho certeza que você vai gostar né assista até o final curta ah, compartilhe com seus amigos como eu disse agora há pouco e presta atenção e entre dentro de você e procura lá em você Algumas dessas coisas que eu vou falar, se você associa com elas ou não, mas veja em você, tá bom? Então, gente, é assim. É, como eu trabalho há muitos anos com, com o registro da memória celular, e eu ouço muitas pessoas dizendo assim, nossa, eu, precisamos resgatar, tratar bem a criança, a nossa criança interior. Aí eu lá fiquei pensando, poxa, como que eu vou tratar bem a minha criança interior se o que foi bem tratado nela, né? Tá bem tratado, tá aí resolvido, ó, ó meu tamanho, tá aqui. Agora, onde foi que a Armin parou de crescer como você parou de crescer? Naquilo que te incomodava e que você trouxe como traumas, como bloqueios, como desavenças dentro de você e justifica toda vez dizendo, ah, minha mãe deu melhor pra mim dentro daquilo que ela conhecia. Não deu, não. Não deu. Você sabe que não deu. Porque o que ela conhecia, ela não devia de repetir. E por que que ela repetiu? Eu não é. Ah, não, mas o meu pai era uma forma como ele sabia fazer para me educar. Uhum. Mas você reconhece que ele fez aquilo para te educar? Ou você foi contra o que ele fez para se autoeducar educar E para provar para ele que você não era nada daquilo? Por exemplo, sabe aquele pai legal que só põe filho no mundo? É. Ela sabe fazer filho toda hora, né? Um monte, olha lá. Aí aquele pai legal, para educar... <risos> Ele pega o cinto, né? ele tira, assim, ele abre as calças e pá. Agora você vai aprender a ser gente. Mas eu não quero aprender a ser gente. Porque se para ser gente eu preciso apanhar, eu não quero ser gente. Agora, se for para eu crescer em alguma coisa na minha vida, eu posso ser gente, mas não é igual a você. Então, eu vou te provar. Mas, afetivamente, você parou naquela, naquele cinto. Você parou naquelas marcas nas pernas. Você parou numa série de circunstâncias. <risos> Sabe aquele, a, aquela mamãe que te enganava? É, ela te enganava. Ela dizia, não, você vai dormir agora, porque depois nós vamos passear. Uhum. Aí você dormia, quem ia passear era ela. E aí... Como é que ficou o negócio? E você traz tudo isso dentro de você. Precisamos aprender a lidar com essas coisas, né, gente? Uma, você querer resgatar a criança, agradar aquela criança interior, você vai esquecer do adulto. É. Porque hoje, você não é mais aquela criança. Hoje, você é um adulto. Você é um adulto que saiu que saiu daquelas memórias racionalmente, provou para você a tua capacidade racional, porém você desaprova o teu emocional. Percebeu o quanto você é fechado na vida? Você sabe dar um abraço gostoso? Sabe? A criança interior sabia. E por que, que hoje você não dá? Porque você nega aquela criança. Aquele adulto, ele se transformou numa criatura tão racional que ele nega a criança. E depois ele fica, ai, ou ela, né, eu não sei por quê. Eu não sei, eu não consigo abraçar ninguém, eu não consigo dar um carinho, eu não consigo beijar meus filhos, eu não consigo chegar perto daquela criança. Eu finjo, né, mas eu não consigo. Sabe por que você não consegue? É aí que é aí nós chegamos naquele ponto, porque você repele a criança e depois você se engana dizendo que vai agradar a criança dentro de você. Você não vai crescer nunca, você vai conquistar muitas coisas ou nada, né? depende de cada pessoa. Mas conquistar a criança vai ser a pior coisa que você vai fazer na tua vida. Você vai passar uma vida inteira tentando conquistar a criança. Tem tantas situações que nos desabonam diante disso. Sabe o que eu acho engraçado? Eu acho interessante aquela pessoa que chega e diz assim, o meu pai sempre falou. Dois pontos. Uh, você fale com as pessoas na linguagem dela. Com o burro, você vai falar como burro. E com o inteligente, você fala como inteligente. Agora, você é o quê? Você é o que o outro quer que você seja. Por que, que com o burro você tem que falar como burro? Para ele entender, é melhor você não falar nada. Não falem nada. Quando eu digo burro, eu não estou me referindo ao animal e nem despre desprestigiando o animal, porque o burro é muito inteligente. Eu estou falando do ser humano. O ser humano que deixa de se ver para ver o outro e, e responder ao outro para agradar de acordo com o que ele quer receber. Você veja bem, quando você fala que com burro você tem que falar como burro, você está tentando privilegiar o outro. E você está caindo no nível do outro. Ah, é, mas o que eu tenho que fazer, então? Não fala. É melhor não, não falar nada. Faz uh -huh, e sai de área. Ou fala, é, teu ponto de vista é esse. Pronto, cada um dá o que tem. Ah, e como que eu faço para falar com inteligente como inteligente? O que está que fazendo você julgar o burro inteligente? Me fala. O que, que na tua visão é uma pessoa inteligente e o que não é? É tudo aquilo que você aprendeu quando você era criança? E que agora você quer resgatar falando que seu pai falava daquele jeito? Me poupe, tá? De novo, você chega daquele que você quer fugir. Percebeu? Porque você precisa mostrar um pai mentiroso para a sociedade. A troco do quê? A troco de você ganhar os méritos do outro e deixar o seu de lado? Pessoal. Tem muitos exemplos que eu poderia dar aqui. Quantas pessoas, olha um negócio assim que eu estou achando engraçado, quantos homens e mulheres com essa quarentena estão se redescobrindo. Quando o cinto apertou, quando tudo apertou que a pessoa estava no estado de conforto, ela estava ganhando salário, estava recebendo tudo bonitinho, lá, né, né, esperando o futuro chegar, Rompeu. Rompeu. Ela esqueceu da criança interior, entendeu? Ela esqueceu dos traumas. O que, que ela foi buscar dentro dela? Aquilo que ela mais gosta. E o que ela mais gosta? Ela sentou e começou a fazer um trabalho manual, uma arte, escrever, fazer. A comida, então, nem se fale. Está cheio de gente sendo assim, culinaristas maravilhosos. As pessoas estão se auto-vendo, sabe? No, dentro de uma situação extremamente é, dolorosa. Mas, ao mesmo tempo, eles estão, nós estamos transformando o doloroso em algo aproveitável. Vocês sacaram o que nós estamos fazendo? E nós não estamos pensando na criança interior, naquela criança que apanhava, naquela criança que era mimada, naquela criança que era... Nós estamos hoje nos, nos criando uma autenticidade, criando não, vendo o nosso ser autêntico sem percebermos. Ai, ai, mas eu não tô mais aguentando isso, nem eu. Agora eu vou dizer para vocês. Dentro desse não aguentar, eu estou reaproveitando cada segundo que tá me sendo possibilitado de vida. Porque o temor de perder a vida de muitas pessoas estão levando elas a perderem. Agora... O, a vantagem de, de viver no alto resguardo é se reinventar para aquilo que possa fazer e, então pensa bem comigo vamos, vamos lá vamos pensar né vamos analisar percebeu que você não precisa ficar sofrendo tanto para se redescobrir para renovar as suas informações? Que você está sendo obrigado a confiar em você, obrigada a confiar em você. Não adianta você se lamentar, adianta? Não. Adianta você ficar, ai, por quê? Por quê? Por quê? Não. Adianta você sair resmungando da gama, todo angustiado, angustiada, ai, é mais um dia, o que, que eu vou Não. Você percebe que o único que está sofrendo com os males que você está se provocando é você mesmo? Está uhum. sendo até engraçado, né? Percebeu quantos ataques de riso você tem tido ultimamente? Rindo de você mesmo? Rindo das suas mazelas do passado e se transformando numa criatura bem-humorada? diante de uma situação, entre aspas, desfavorável. Por que eu digo entre aspas? Porque está é, sendo prejudicial, as pessoas que estão adoecendo, está. Porém, está sendo muito proveitoso para aqueles que estão se preservando em si e fazendo desse si, aquele momento de confiarem em si mesmos. Não adianta eu confiar na Dona Marinha, na Dona Maricota, que ela está se resguardando, se eu não me resguardar. Então, o que, que eu estou pensando? Bom, se a Dona Maricota não se resguardou, o problema é dela, porque eu estou me resguardando. No, sabe, a benevolência está começando a vir para mim. Então, eu não vou ficar lembrando se meu pai dava cintada, ou se me pegava no colo, ou, ou, ou agradava ou desagradava, ou da pobreza ou da riqueza, se eu tinha televisão ou não tinha. Não, não tô. Eu tô vivendo, cada momento, me experienciando. Ai, mas ai, eu não tô percebendo estou de saco cheio de mim, tá? Eu também. Até a hora que você para de ficar de saco cheio de você, de tão cheio que fica o saco, ele explode. E quando explode, é ótimo. Nossa, como é bom, né? Você vem à tona. É, é o espermatozoide vindo à vida de novo. E é recriando. E nesse momento, você percebe o quanto você é adulto. O quanto você se negou a ser você por causa da criança, afetivamente, financeiramente, em qualquer situação, para se reinventar e se assumir como uma pessoa inteira nesse momento. Eu já disse para vocês, como eu digo em todos os vídeos, ou na maioria deles, que os registros as nossas células, elas são holográficas. Elas colocam em alto relevo o que tem de pior. E o que tem de pior vem da infância. Como que você quer resgatar aquela criança? Vai resgatar o pior em você? Ai, mas eu fui mimada! Pior ainda! Caramba! Pior! Sentava no colo e era bonitinho, bonitinho que tocava piano. Uhum. Aquele chato de galocha. Você quer continuar sendo chato? Sabe aquela pessoa que chega e fica. Agora eu vou contar uma piada. Agora vamos fazer isso. Pelo amor de Deus. Não, não. Deixa aquela criança quieta. Vai, deixa. Se eu fosse você, eu diluía, esquecia. Uhum. Porque está em alto relevo. Se você resgatasse a criança, quanto memória do espírito. Seria maravilhoso. Mas você não resgata isso. Você resgata o que está sobressaindo naquela criança. O que está em alto relevo. O que está fora do teu contexto. Está criando sérios problemas em você. Tá certo? Então, vamos fazer lixar essa parte das células. Vamos tirar. Vai cicatrizar? Vai. Vai doer para cicatrizar? Já está doendo, gente. Já está doendo não pela quarentena, não pelo isolamento, mas por nós temos que ficar conosco. E quando nós ficamos conosco, a princípio é ruim, é muito difícil. Você vai começar a falar sozinho, eu, você também vai começar a falar sozinho. Ah, vai, vai. Sabe por quê? Você fala, você responde, né? É, você tá lá, dá a resposta ainda, uh, né? Fica lá conflitante ou não, você briga com você, você desbriga. Né? Além de você falar, você responde, ainda ouve a tua resposta. Deixa acontecer. Você vai cancelar, vai diluir aquele alto relevo, aquilo que foi carimbado nas suas células, desde a sua concepção. E você vai criar o autêntico, a autêntica criatura que veio pra cá com o um objetivo. E garanto para você que a hora que você descobrir isso, você vai proporcionar a esse ser que chama-se eu, o melhor que você e que ela e que eu tenho. Nada mais te segura. Sabe quem te segura? Sabe quem? As mãos abençoadas do universo, que, vai te, que vão te devolver aquilo que você está dando a elas, a gratidão. Quer saber mais? Entra em contato comigo, entra. Eu trabalho direto com isso, o registro da memória celular, com a frequência do terceiro milênio, com a frequência vibracional do terceiro milênio, que é composta pelo registro da memória celular, a radiestesia magnética imantada, que é fantástica. Em breve nós vamos falar, vou mostrar uma série de coisas para você, e, para concluir e selar, abençoado pelos nossos amigos pleiadianos, esses seres estrelados, você não quer acreditar, problema é teu, acredito. Né? Desses seres estrelares, não precisa acreditar também, mas você pode ver que você recebe, tá? Ah, essa luz tem energia fria, vibracional, curadora. Que cura males do espírito, males da alma, males emocionais, males psíquicos e males físicos que você proporcionou a você quando você deu destaque. Aqui está em alto relevo negativo lá dentro das suas memórias. Uma laranja podre contamina todas, boas, mas tirando-se a tempo, ela. Tira aquela criança e ela vai regenerar todas as demais. Vai lá no meu Instagram e me segue. Ah, mas quem é você, Armin de Gourmandian? Instituto Armin de Gourmandian. Sempre com você. E na página do Face, Instituto Armin de Gourmandian. Tá? Até o próximo. Sempre na paz, luz e harmonia. Gratidão. Thank mm -hmm.